Como é, que, como é que é esse lance das palestras aí? O que que geralmente, quem geralmente chama pra palestra? Então, eu nunca quis fazer palestra, tá ligado? Aí que tá, eu nem sabia o que era palestra. Mas quando eu comecei a andar com os caras do rap, eu tava no movimento punk, aí eu fui lançar o primeiro livro meu, tal de poesia, e aí eu ia vender o livro no, na porta dos lugares, e um dia na Câmara Municipal ia ter uma palestra, aí eu tava na porta vendendo. Aí o cara falou, oh, vai ter uma palestra aí com os caras do rap, pesado, só que os caras não veio. Aí um deputado na época chamado Vicente Cândido, ele me olhou assim e falou, mano, esse livro é sobre o quê? Eu falei, é sobre o Capão Pecado tal, Capão Redondo. Ele falou, você gosta de quê? Eu falei, eu gosto de estudar os russos e tal. Ele falou, eu sou do PT, então você vai fazer a palestra. Aí eu falei, não, mas eu não sei fazer palestra. Ele falou, não, fala desses russos aí, de alguma coisa. E aí eu subi e fui fazer a palestra, mano. Começou assim, foi a primeira Caralho, vez. Cara, que viagem, mané. Aí depois dali... Tu tinha quantos anos? Eu tinha 22 Aí depois ali os caras falaram, esse cara é palestrante, ele é inteligente, ele não serve pra cantar não, porque não deve cantar porra nenhuma. <risos> e aí eu comecei a fazer palestra assim, você acredita, velho? Aí espalhou, eu vivo desse bagulho há 30 anos. Caralho! Tipo, é, é muito foda. Mas aí eles te chamam, eles têm um tema e aí dentro não, daquele o, tema o, te chama. O tema sempre é meu trabalho, isso que eu tenho mais orgulho. Ninguém me chama, eu não dou aula, eu não faço sarau, tá ligado? Eu acho que tem uns caras especializados em sarau, então eu não sou bom de sarau, eu não sou apresentador de sarau mas aí eles me chamam para falar de literatura da, da criação da literatura marginal que foi o que eu criei é, que eu peguei o tema que a mídia usava contra a gente em 1999 eu peguei esse tema e falei eu, eu vou chamar isso aí literatura marginal ah, os caras então antes de ter esse antes de você dizer que era literatura marginal os caras da mídia fica, usava mas era pejorativo sim Lima Barreto tá ligado os caras falavam oh, Lima Barreto é aquele autor de literatura marginal tá ligado e aí um dia eu vi isso eu aprendi com o rap, que o, o rap pegava gueto, metia nas camisetas. Tá pegava o nome das quebradas mais violentas, metia na camiseta. E o mano tinha orgulho de usar. Você nunca vai ver assim, eu amo é, Higienópolis, tá ligado? Nunca você vai ver, mas você vai ver, eu amo, eu amo Capão Redondo, amo Quebradas. Então, eu peguei e falei, mano, os caras usam os nomes dos bagulho que é pejorativo pra eles em prol deles. Então, quando os caras começaram a falar, eu falei, eu não sou literatura contemporânea, eu não sou desses cara que fica no sarau pedindo silêncio. Eu queria era tumultuar, então... Literatura marginal, os que estão à margem, os que régua todo o rio, o que a água conflui para todo o rio. Aí começou assim. Entendi. É um ah, bom é. nome, na real. É um é. bom nome mesmo. Pô, tu falou que tinha uns caras que era que não queria ser chamado de literatura. Aquele dia que a gente tava trocando ideia, tu Sim. falou que tinha uns caras que não gostavam de ser chamado de literatura marginal. Sim. Mas aí o bagulho começou a dar bom. Então, ah. eu montei uma revista <risos> no começo de 99 na cara dos amigos, extinta cara dos amigos, me chamaram para escrever. E maluqueiro é assim, irmão, você chama para participar, os caras querem se envolver, tá ligado? Então, eu, me chamaram para participar e eu falei, não, eu escrevo um texto, mas eu queria ter uma revista. Aí os caras falaram, mano, o cara é ganancioso. Eu falei, não, vocês têm 5 mil revistas, por que eu não posso ter uma da favela? E aí eu chamei, Pessoas para escrever, as pessoas mandavam texto, até em. em hum. Você lembra aquele mano que me deu na carteira de trabalho o texto escrito? Eu lembro. Na carteira de trabalho o mano escreveu uma poesia e me deu. Eu falei, mano, posso ficar com a sua carteira de trabalho? Ele falou, mano, é o único momento que eu vou te trombar, mano, tá ligado? Eu fui condenado, eu vou ser preso. E eu, aí eu falei, mano, eu vou montar uma revista de Literatura Marginal. Aí eu catava o busão, lá na quebrada, 50 quilômetros para chegar na cara dos amigos. De busão. Aí é eu e o Sout Gama, que é o cara que desenhava pra mim. Sim. Lá na Quebrada também. Hoje ele é um do monstro, assim, o bicho é monstrão. E eu ia com ele. A gente levava a torre do computador, porque não tinha CD, não tinha nada. Levava a torre e lá descarregava tanto o texto como as imagens. E lá nós montamos a revista. Lançamos no ano 2000. A revista vendeu 28 mil unidades. Caralho! Foi um sucesso. Não tinha um autor conhecido. Todo mundo era desconhecido. Só cara do rap, da literatura marginal. Aí lançamos em todas as periferias. Só que aí deixaram eu pegar, antes de eu lançar a revista, o mapa das bancas. Na cara dos amigos, falou: oh, aqui é o mapa das bancas, paulista e tal. Eu falei: não, onde é as bancas de quebrada? Ele falou: ih, mano, cada mapa aqui, as bancas de quebrada, você tem que mapear uma a uma. Eu falei: então nós vamos mapear. Aí eu fiquei várias madrugadas na cara dos amigos escolhendo todas as bancas de periferia. Nossa, trabalhão, né? Um Como... Trabalhão assim... Como você identificava a banca? Você ia lá Pelas pessoalmente... Pelas mais longe. Então eu via Guaianazes. Puta, mano, extremo Guaianazes. Tá ligado? Então já sei que é longeão. Aracati. Cinco bancas no Jardim Aracati. Não é centro do Capão. Então vou mandar para Aracati. Entendi. Porque eu acreditava que essas bancas não, não recebem literatura. Eles recebem tudo caras, os bagulho... Porque os caras não acreditam que tem gente que lê. Uhum. Nós mapeamos o Brasil inteiro. Piauí, Mato Caralho. Grosso do Sul, Minas Caralho. Gerais, Salvador. Tá ligado? Tomei 20 mil café pra mapear essa porra toda lá. <risos> Aí mapeei tudo com o Sérgio, que era o, o editor da revista. Esse Sérgio já morreu, um cara monstrão. Sérgio de Souza. E ele mapeou, ele acreditou em mim. Falou, mano, vai. A Marina Amaral também, a menina que tava lá, que hoje é uma senhora. tava lá. Aí mapeei tudo. Aí quando a revista saiu, foi pra esses lugares primeiro. Entendeu? Então foi um acontecimento. Porque o Favelado nunca viu uma revista com o que a gente a, a, a, mostrou. Uma pistola, um caixão, as flores derramadas. Tinha uma simbologia de quebrada. Que até então a literatura era feita pra elite. Uhum. Aí nós meteu os moleque grande com asas, os desenhos do Solti, desenho do Leprechal, tá ligado? Então, os desenhos foi feito para isso, com tema. E os textos também eram tema, tá ligado? Minha Senhora Zona Sul, tá ligado? Era tudo tema. E aí a revista, pum, explodiu. Pode crer. Aí me deram o primeiro prêmio da minha vida, mano. Da PCA, que eu ganhei. Como melhor editor. Pensa... O cara morando no Capão, dentro do barraquinho de madeira. E os caras, ó, vem buscar um prêmio que você ganhou a PCA. Peguei um busão, não foi mal. Foi. Fui pro o centro da cidade. Vocês já, já eram amigos né? Já tava se conhecendo. Tá. tava se conhecendo. Não de se 98 para 99 ali, né? Entendi. Aí eu fui para esse prêmio, passei por baixo da catraca. Eu cabia ainda, tá ligado? <risos> passei por baixo da catraca. E aí não vai perguntar, hein, o que é catraca que não é os ah, caras da FAP. Aí, foda. os <risos> caras da FAP no meio da palhação, o que, que é catraca, aí é foda. Eu já passei na casa, debaixo da de catraca na minha aí, vida também, moleque. porra. Você deve ter andado de skate, né, pra caralho? Não, eu não dava, sabia. Não? Mas eu andei muito de ônibus mesmo. Porque a minha mãe, quando eu fiz acho que 13 anos, ela falou, mano, se vira. E então, aí um eu andava muito. Ônibus. Bigode aqui, Eu tá. não vou conseguir falar nunca mais se você não tirar. Parece que tá um, né? Agora saiu, sabe. saiu. <risos> então, aí eu peguei e fui lá receber o prêmio, mano. Eu lembro. Falar a real, né, mano? Eu lembro que eu roubei duas taças do evento aí. Ah. Eu falei, nunca tive uma taça. E eu meti aqui assim, tá ligado? As taças. Mano, quando eu fui pegar o busão, as taças estourou aqui dentro, cortou meus dois braços, velho. Caralho. Puta, bom, roubar é foda, Caraca. velho. Não roubem, rapaziada. Veio rápido, né? E aí peguei o binas. prêmio, mano. E foi isso, mano. Fiquei com o prêmio. Minha mãe falou: parabéns, agora nós vamos comer como que é esse prêmio aí. <risos> Vende essa eu, porra, esse caneco aí de bronca. Vende essa porra. E... E cadê esse prêmio? Tu vendeu? Não, tá lá em casa, eu é. segurei ele. Foi o primeiro, né, mano? E aí. Os daí, outros você vendeu tudo, que Os outros tudo. <risos> aí o que acontece? Quando a revista voltou em Calha, ela foi feita 50 mil, uhum. vendeu 28, se pagou. Aí a editora falou: Ó, sobrou 20 mil revistas, nós vamos mandar pro corte. Eu falei, não, me dá que eu quero. Aí a, a editor falou, não, tem essas imagens na internet Se vocês procurar, tá lá, literatura Marginal no, na, no YouTube tem uhum. Eu peguei as revistas, peguei uma combivéia, véia Enchei as revistas, enchei minha casa toda de revista E aí comecei a fazer um trabalho nas comunidades Isso antes dos saraus De distribuição da revista nas quebradas Então eu pegava, pirou com os caras Ia lá pra Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul Extremos de tudo Itapcirica da Serra, Cotia E levava dentro das favelas e dava a revista Fazia evento no meio da rua, fazendo sarau Recitando e dando a revista e aí a literatura marginal espalhou, tá ligado? Assim começou a surgir os poetas. A influência da revista e porque tinha muito cara que também já escrevia, mas que não tinha coragem de assumir o lado maloqueiro, tá ligado? Tinha cara antes de mim, mas eram os caras que queriam participar da, da literatura normal. Não tinha direção de boné, de pá, identidade dentro do hip hop, tá ligado? Entendi. Então é, a tua literatura ela tem muito do, muita influência do rap, querendo Sim, ou não. Sim, muito, muito. Toda a influência que os outros autores têm da música da MPB e tal, como o Vinícius de Moraes teve a influência, né? Os grandes escritores daquela época tiveram a influência da MPB. Eu tive a influência totalmente do hip-hop. A minha literatura é um hip-hop também. Ela tem melodia, ela tem velocidade, porque é o hip-hop que era é a identidade que passava na minha rua. Aliada aos clássicos que eu li. Da, os clássicos russos, alemães, entendeu? Eu li muitos clássicos que eram baratos no sebo, que eu comprava.